O jornalismo, acho que, é um, como acede a tanta gente, a tantas áreas. tem uma demonstração do que é que a generalidade da sociedade se está a tornar. Que é, interessa a quantidade não a qualidade? Uh, porque é que esses gestores dessa gente toda não dizem assim? Olha, em vez de eu pedir o vídeo na vertical, o vídeo na horizontal, o som, não sei do que, a entrevista, não sei quem, a cada um de vocês, não digo, tu... Queres melhor a fazer entrevistas áudio, eu quero que tu faças as entrevistas áudio mas de todos, e tu queres começar a especializar, sei lá, estou a falar nisto, não dá, não pode ser, porque hoje em dia, como tu com o telemóvel e as aplicações consegues fazer tudo facilmente, é suposto tu fazeres tudo, e é suposto seres o melhor em tudo. E de especialista, se, é, se especializas, és uma besta porque não consegues fazer o resto. E fiquei assim, pá, desculpem lá. O dia tem 24 horas. É suposto fazer o quê? E isto tudo a troco de arroz na mesa. É? Então, tu a pagar. Falaste em 600 e 700 euros? Fixe. É? ganha sorte. E não te queixes. Que tens trabalho. É. E o que acontece é o seguinte: é um. Eu se quero ser informado, eu hoje em dia não acredito em nada do que leio. Eu leio uma coisa e depois é ah, imenso trabalho, é uma isso. mas eu depois tenho de ir às de fontes porque me aparece uma notícia assim relatório afirma que Portugal está em terceiro lugar da OCDE num coisa qualquer, é bem, eu não quero saber, eu tenho de ir ver eu, eu tenho de ir ao trabalho de ir sacar o relatório, não sei o que muitas vezes está em inglês e tenho de ler aquilo e tem, é um relatório gigante de não sei quantas páginas e o que me interessa é um bocadinho, mas eu tenho depois dizem, ah, pois é, estamos em terceiro lugar. Esquece, eu não sei é que dizer que estamos em terceiro lugar dentro dos países da OCDE que começam por P, em A e estão aqui assim ao pé do Oceano Atlântico. É, somos os terceiros, é verdade, é, somos o primeiro também, somos o único. E a questão é esta, e tu hoje em dia tens imenso esta deturpação. Para mim, o que mais me irrita é a deturpação, a ocultação do, que, do mundo jornalístico. As notícias não são dadas com transparência. As notícias são completamente selecionadas. De esta história, agora, ultimamente, sobre a carga fiscal, é o um sintoma disso. A carga fiscal é alta, pontacente. Toda a gente concorda com isto, são números e são factos. Agora, a questão é, é alta porque aumentaram imensos impostos ou é alta porque a economia evoluiu e está melhor e, portanto, há maiores receitas de impostos, não é? Estamos todos a receber mais, há, estamos todos a comprar mais, portanto, o Estado arrecada, arrecada mais dinheiro com o IVA, arrecada mais com a Segurança Social, com o IRS, porque como estamos todos a receber mais, estamos todos a pagar mais dinheiro. É isto ou é? E tu tens, perante os mesmos dados, pessoas frente a frente a dizer coisas completamente opostas. E agora o que é que isto implica? Tu queres saber o que é que está a passar de verdade? É vá, Vais tirar um cursozinho de... de fiscal, vais ler imenso, vais perceber, vais para os dados do Ine, da Pordata e não sei o quê, e estudar e não sei o quê e depois podes tirar a tua conclusão. O que é que acontece? Ninguém está dá ao trabalho de fazer isto, ninguém tem tempo sequer para fazer isto. Então o que é que tu vais fazer? Tu vais-te aproximar daquele com que simpatizas mais. Porque é do teu clube político, porque é da tua cor política, porque é o que se aproxima mais do que tu concordas, porque é o que tens ideias como tu concordas, ou seja lá porque que for, então tu vais acreditar naquilo. E é nisto. E depois tens um amigo teu, que se aproxima mais do outro, e depois vocês têm um debate sobre nada, que é, mas o A disse que era por esta razão, e tu dizes assim, mas o B disse que é por esta razão, e depois assume-se que o que eles dizem são factos, que não são. E por isso é que eu te estava a dizer ainda há bocado, cada vez confunde-se mais. Um, a opinião com a informação. E as pessoas esquecem-se, hoje em dia, num âmbito muito generalizado, a economia. A economia não, não é uma ciência pura, é uma ciência social. É a mãe das ciências sociais. Portanto, é dada a interpretações. É uma ciência. Mas, tal como a estatística, são números, é verdade. Muita matemática é verdade. Mas tu com as estatísticas fazes o que quiseres. A estatística é o quê? É uma forma de tu compor os dados para te apresentado, para serem apresentados. E agora tu podes compor segundo os teus interesses. Se eu disser, Portugal é o país em que se paga mais da Europa, paga melhor na Europa, e utilizando aquele exemplo ridículo da há bocado. Gordas, Portugal é onde se recebe, os trabalhadores recebem mais. Em, em países latinos, onde, cuja língua uh, teve origem no latim, onde se usa o euro, e, e são, tem a mesma língua que se fala no Brasil dentro da OCDE é pá, somos nós, é verdade isto é, é, mas isto vem tudo em letras pequeninas percebes? estou a, a dizer alguma mentira? não estou, não é mentira